A tecnologia 4G tem se expandido por todo o país. Saiba quando ela vai chegar a cada cidade brasileira na reportagem de Adriano Godoy. Internet no celular, uma cena cada vez mais comum e velocidade cada vez maior. Isso porque o acesso à tecnologia 4G tem aumentado no Brasil. Só no mês de agosto o mercado cresceu 55%. Já são 400 mil telefones com internet de quarta geração. É um crescimento bastante expressivo e a gente espera que, gradativamente, é, maior número de celulares sejam vendidos e a gente vai conseguindo aumentar essa margem. Hoje, a cobertura da tecnologia 4G chega a 66 municípios brasileiros. Isso corresponde a 28% da população. O governo estabeleceu um calendário para que as operadoras levem o um serviço a todo o país. As primeiras cidades com 4G foram as sedes da Copa das Confederações. Até o fim do ano, as operadoras precisam cobrir as outras cidades que vão receber a Copa do Mundo. O 4G chega ao restante das capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes em maio de 2014. As próximas datas da cobertura são dezembro de 2015 para municípios com mais de 200 mil habitantes, e dezembro de 2016, no caso das cidades com mais de 100 mil moradores. As localidades menores, com população de até 30 mil pessoas, vão ser atendidas até o fim de 2017. É tecnologia nova para beneficiar o consumidor. A vantagem maior é a questão da velocidade. Né? Ela, a gente espera que ela tenha uma velocidade em torno de 8 a 10 vezes maior do que o 3G. Essa é a maior maior benefício. Outros benefícios podem ser com relação ao número de usuários que a estação pode suportar simultaneamente e alguns benefícios também de eficiência do uso do espectro, que é muito bom para o governo. De acordo com o levantamento da Anatel, que mostrou o crescimento do 4G no mês de agosto em relação a julho, o Brasil ainda registrou a marca de 268 milhões de linhas ativas de telefone móvel.